Neste vídeo, trataremos das regras de dedução natural para capturar a negação da lógica proposicional clássica. De uma certa maneira, podemos dizer que a negação clássica difere da intuicionista no tratamento de sentenças como não é o caso, que há, não é o caso. Sentenças duplamente negadas. Antes que você diga que o uso da dupla negação é incomum na linguagem natural na linguagem da matemática, vejamos alguns exemplos. Na sentença de que a suposição de que raiz de 2 não é irracional leva a uma contradição, temos uma espécie de dupla negação, se pensamos na irracionalidade como a não-racionalidade de um certo número real. Esta sentença, de fato, descreve a forma usual de raciocínio ou redução ao absurdo usado na demonstração da irracionalidade da raiz de 2. Outro exemplo poderia ser a seguinte sentença. Eu não disse que não iria à sua festa. Note que essa sentença pode ser verdadeira até se eu não tiver dito nada. E um exemplo ainda mais importante é o seguinte. Não temos uma demonstração de que a fórmula A não seja demonstrável. Ora, a ausência de uma demonstração não implica a indemonstrabilidade. De fato, no atual estado do conhecimento em que estamos, pode muito bem ser que nós simplesmente não somos capazes de oferecer nenhuma demonstração e nenhuma refutação para a sentença A. Ou ainda pior, pode ser que a própria matemática não seja capaz com seus recursos de oferecer uma demonstração e nem de oferecer uma refutação para a sentença A. O reconhecimento dessa limitação cognitiva caracteriza justamente a abordagem construtiva dos intuicionistas à lógica matemática. Uma regra de dedução natural que dá conta de capturar essa capacidade dedutiva adicional da negação clássica é esta. Note que a regra envolve não apenas a negação, mas também o conectivo nulário bottom. Por esse motivo, a regra pode ser pensada não apenas como uma regra adicional para a negação, mas de fato também como uma regra de eliminação do conectivo bottom, um pouco mais forte do que a regra de eliminação intuicionista. Note que esta é uma regra que envolve o descarte de hipóteses. No contexto inicial, uma fórmula não-φ desaparece quando aplicamos a regra. Na anotação de árvores com nós decorados por fórmulas, o que temos é uma derivação em que, eventualmente, a fórmula não-φ é usada para derivar o absurdo. Como em uma demonstração por contradição, se não-φ nos leva a um absurdo, podemos esquecer esta suposição. Φ é que deve ser o caso. A nova árvore tem como raiz Φ e permite o descarte de não Φ. A regra do absurdo clássico é profundamente similar a outras duas regras do sistema intuicionista, a saber, a regra de introdução da negação e a regra de eliminação do absurdo intuicionista. De fato, a regra da introdução da negação tem a seguinte forma. Nesta regra, a árvore de entrada contém eventuais folhas Φ, que ao serem descartadas, me permitem introduzir não Φ. Há uma troca aqui da posição das negações. Na regra do absurdo clássico, a fórmula negada é uma premissa da árvore de entrada. Na regra da introdução da negação, é a conclusão da árvore final. Já a regra intuicionista da eliminação do bottom tinha a seguinte forma. Note que nesta regra nós não temos nenhum interesse particular pelas folhas da árvore de entrada, e a árvore de saída tem como raiz uma fórmula qualquer. Poderia, por exemplo, ser a mesma fórmula, Φ, da regra da eliminação do absurdo clássico. Portanto, a conclusão dessas duas regras é uma fórmula Φ, mas na regra do absurdo clássico eu tenho uma hipótese não Φ que pode ser descartada, o que não acontece na regra do absurdo intuicionista. Essa possibilidade do descarto de hipóteses é justamente o que dá mais força dedutiva à regra do absurdo clássico. Afinal, quando eu descarto uma hipótese, significa que antes eu tinha essa hipótese adicional para poder usar. Há muitas formas de conceder à negação clássica esta capacidade dedutiva superior à negação intuicionista. Uma das formas de fazer isso é a seguinte. A chamada eliminação da dupla negação. Segundo esta regra, a árvore de entrada tem como raiz uma fórmula duplamente negada e a árvore de saída tem esta mesma fórmula sem nenhuma das duas ocorrências da negação. Observe que essa regra não faz nenhuma referência ao bottom. Vale a pena apontar que é inteiramente equivalente adicionar ao sistema de dedução natural da lógica intuicionista a nossa regra clássica de eliminação do absurdo ou esta regra de eliminação da dupla negação. Eu vou demonstrar essa equivalência. Considero inicialmente o seguinte sistema. O sistema de dedução natural para a lógica intuicionista adicionado da regra clássica de eliminação do absurdo. Nesse sistema, eu gostaria de demonstrar que a regra de eliminação da dupla negação é derivável. Começamos pela árvore de entrada da regra de eliminação da dupla negação. Essa árvore tem a dupla negação de fina na raiz e se, portanto, eu acrescentar a hipótese de que eu tenho a Negação única de Φ, eu posso usar aqui a regra da eliminação da negação para concluir bottom. A regra clássica de eliminação do absurdo, contudo, nos diz que uma árvore que tenha não Φ nas folhas e bottom na raiz pode ser transformada em uma outra árvore, a saber, uma árvore que tem Φ na raiz e que descartou a negação de Φ nas folhas. Se eu comprimir toda a informação presente nessa derivação, o que realmente nos interessa aqui é que a árvore de entrada tinha esta forma e a raiz tem esta forma. Isto nada mais é do que uma descrição da regra da eliminação da dupla negação. Portanto, a minha versão oficial do sistema de dedução natural para a lógica clássica, que é esta, me permite derivar a regra da eliminação da dupla negação. E a recíproca? Bem, considere aqui agora o seguinte sistema. Dessa vez, eu vou considerar a adição da regra da eliminação da dupla negação ao sistema intuicionista. E vou mostrar aqui a minha regra clássica da eliminação do absurdo pode ser derivada a partir daí. A árvore de entrada da regra da clássica da eliminação do absurdo é a seguinte. Se dessa vez, contudo, eu usar a regra de introdução da negação, então, eu posso concluir a negação daquela fórmula que está na hipótese, ou seja, a negação da negação de Φ. E posso também descartar aquela hipótese. A regra da introdução da negação nos permite fazer isso. Pronto. Como agora eu tenho a regra da eliminação da dupla negação, eu posso usá-la aqui para concluir a fórmula Φ. Comprimindo a informação adicional dessa derivação, o que nos interessa aqui é que a árvore de entrada tinha esta forma e a árvore final... Tem esta raiz e tem o descarte daquela hipótese da árvore inicial. Olhando só para essa informação relevante aqui, é claro que esta regra é exatamente uma descrição da regra da eliminação clássica do absurdo. Portanto, o sistema de dedução natural para a lógica intuicionista nos permite demonstrar a equivalência entre essas duas regras, o que me garante que eu tenho duas formas alternativas de definir o meu sistema de dedução natural para a lógica clássica. Vamos dar aqui alguns exemplos de sequentes que são deriváveis usando a regra clássica de eliminação do absurdo. Um primeiro exemplo é o sequente, com a dupla negação de α no antecedente e α no sucedente. Uma derivação para esse sequente poderia ser a seguinte. Temos α na raiz e procedemos assim. Usamos a regra do absurdo clássico, e a nossa nova tarefa agora é derivar o bottom, ganhando a hipótese adicional, que é a negação dessa conclusão, negação de alfa. Usando a nossa maneira tradicional de obter o bottom, através da eliminação da negação, eu faço uso aqui da premissa e da nova hipótese, que acabamos de ganhar com a regra do absurdo clássico, e que, portanto, poderá ser descartada nessa árvore. Outro exemplo. Se não beta me dá um caminho tanto para alfa quanto para não alfa, isso significa que não beta não é o caso. Ou seja, beta é o caso. Uma derivação para isso poderia ser a seguinte. Temos que descobrir qual é a fórmula que nos dá essa contradição e eu observo que alfa e não alfa aparecem no consequente das implicações das premissas. Portanto, vamos eliminar essas implicações. Apontando as premissas que temos disponíveis, 0 e 1, um, tudo nos resta é justificar essa fórmula não beta. Bom, mas essa fórmula foi justamente uma hipótese que eu ganhei com a aplicação do absurdo clássico e, portanto, aqui pode ser descartada. Um outro exemplo é o seguinte sequente, que representa uma forma de contraposição típica da lógica clássica. Uma derivação para esse sequente poderia ser a seguinte. A regra intuicionista de introdução da implicação me dá uma hipótese. A regra clássica de eliminação do absurdo me dá outra hipótese. Ambas juntas me permitem construir uma contradição a partir da premissa, não alfa implica não beta. Às vezes é preciso controlar o nosso entusiasmo depois que a gente aprende a usar a regra do absurdo clássico, porque afinal de contas é uma regra que sempre se aplica em qualquer momento. E parece ser muito útil. Considere, contudo, esse seguinte exemplo, de outra forma de contraposição. Uma derivação possível para esse sequente seria a seguinte. Aqui eu vou usar a regra do absurdo clássico, que me dá como hipótese a negação dessa conclusão, portanto, a dupla negação da fórmula α. Posso proceder assim. Uso a minha hipótese não beta obtida pela introdução da implicação juntamente com um certo beta para conseguir o absurdo. Esse beta pode vir através da eliminação da implicação que está na premissa. No entanto, para isso, eu preciso do alfa. Bom, suponha que esse alfa tenha vindo por eliminação da dupla negação a partir de não-não-alfa. Vejamos. O que eu fiz aqui, você pode pensar que é uma certa trapaça. Veja só, eu usei uma certa regra de eliminação da dupla negação que não estava presente no meu sistema. Mas ela foi demonstrada. De fato, nesse slide, o primeiro sequente tinha como testemunha uma derivação que me permitia justificar a fórmula α inferida a partir da dupla negação de α. Se eu quiser, portanto, é como se eu pudesse agora clicar duas vezes para ver detalhes. O que é essa regra de eliminação da dupla negação? Bom, aqui está ela. E isso é exatamente uma ilustração do uso de lemas, ou alternativamente, de regras derivadas. Se eu estiver satisfeito em deixar esse lema como estava, eu posso retornar à minha árvore original. E pensar na eliminação da dupla negação como uma abreviatura para uma árvore que, caso haja demanda a esse respeito, eu posso exibir, eu posso apresentar para qualquer um. Considere agora a seguinte derivação alternativa do mesmo sequente representando essa forma de contraposição. Observe que essa nova derivação é, de fato, mais simples do que a derivação anterior, primeiro pelo fato de que tem menos nós do que a derivação anterior, mas também e principalmente pelo fato de que a regra do absurdo clássica não precisou ser usada. Eu usei a regra de introdução da negação ao invés dela. Ou seja, essa derivação da direita é admissível para um lógico intuicionista. Pior, a derivação da esquerda, que usava a regra clássica do absurdo, acabou sendo mais complicada. A regra do absurdo clássico nem sempre facilita a nossa vida. Por fim, vale a pena apontar aqui a diferença entre alguns sequentes que são classicamente deriváveis e sequentes que são intuicionisticamente deriváveis. Veja só. No vídeo sobre a negação intuicionista, você pode encontrar derivações de cada um desses sequentes da direita. E esses sequentes que eu estou aqui chamando de clássicos não são deriváveis na lógica intuicionista. Ou seja, não são deriváveis sem o uso desta regra adicional clássica de eliminação do absurdo.